Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Me sinto honrada de estar aqui conversando com a senhora. Sou fã de carteirinha, admiro todo o seu traje... a sua trajetória dentro da biomedicina estética, sendo a mãe da biomedicina estética. E sou muito grata à senhora por tudo que a senhora fez, inclusive pela instituição Nepuga, né? E foi aonde eu consegui fazer a minha habilitação em estética curso de Biomedicina e Estética e foi ainda em 2017 que eu comecei a procurar voltar para o campo de trabalho, que eu estava afastada, porque fiquei por conta de filhos, família e a área de análises clínicas, que era onde eu atuava, exigia demais de mim, né? Eu não podia estar tá mais tirando os plantões que antes eu tirava. Aí eu fui me dedicando mais para a família e quando foi 2017 quis voltar a área, mas não me via assim muito animada mais com as análises clínicas, né, e comecei a me interessar por biomedicina estética, assistindo algumas lives que sempre tem, né, Instagram, Facebook, essas coisas, e como eu também era, era cliente dessas clínicas, acabava que eu gastava dinheiro, né? sempre ali e aí eu, vamos unir um último agradável né fui conversar com alguns amigos que já estavam atuando na área perguntar é, a respeito de instituições né onde a gente poderia fazer porque eu lembro que estava um processo ainda um pouco complicado porque algumas instituições não tinham, é, condições de dar o certificado alguns, alguns profissionais Fizeram o curso na época aí, E no final deles Viram que o certificado não valia de nada Porque não estava todo registradinho No MEC, né? É. E o Nepuga me chamou a atenção Porque ele estava todo certinho é. E todo mundo falava De Nepuga, né? Na, naquele Quando eu estava procurando Então Eu procurei, vi que tinha aqui No DF e ingressei em 2018 e, você e até hoje. E você já era biomédica formada há quanto tempo, Nandia? Eu, eu entrei na Biomedicina em 91 formei em 95. É. Aí eu sempre só trabalhei com análises clínicas, a vida inteira. Você tem mais ou menos meu mesmo tempo que eu de formada em Biomedicina, porque eu entrei em 92 e saí em 96 entre 91 e saiu 95, né? Isso, saiu 95. É. A gente pegou aquela fase bem complicada da biomedicina, né? A gente não tinha muita opção, mas foi foi bem interessante e é importante essa análise clínica, essa experiência quando a gente associa com a estética, porque é, é muito importante a gente saber os como que tá as análises bioquímicas do, do nosso cliente, de realizar os procedimentos, né, como corporal, por exemplo. Então, eu acho que casou muito bem a biomedicina com a estética. Eu acho que todo esse conhecimento que a gente tem de toda a parte bioquímica, toda a parte fisiológica, imunológica, toda bacteriológica, toda essa parte, ela é super importante dentro da estética, porque... Você lida com o paciente, né, ao invés de você estar lá testando em placas, em tubos, você tem aqui, né, tudo acontecendo no seu paciente, você tem que entender o que está acontecendo. Então, quando você, fazer, quando você vai fazer um procedimento lipolítico, por exemplo, causando uhum. uma no paciente, eu, eu, eu, né, eu tenho pelo, a nítida... É, tem a nítida clareza do que está acontecendo no organismo do meu paciente após aquele estímulo lipolítico. Então quebrou a, lipólise, quebrou a célula de gordura, ocorreu uma lipólise ali, então eu sei o que está acontecendo com o meu paciente, diferente de muitos outros profissionais da estética que atuavam lá atrás, antes da biomedicina estética acontecer, existir, que achavam até que a gordura quebrada, a cultura som, saía na urina. E quando a gente. É. A ainda a, estética, a gente ainda ouve isso, né? É, e quando a gente começou a estar na estética, trouxe a biomedicina para dentro da estética, a gente trouxe também o que A ciência para dentro da estética. E a estética começou a ficar é mais. mais. Científica mesmo, com comprovações, Exatamente. e com então todo essa, esse movimento. Ele foi bom para a biomedicina, foi ótimo, excelente. Muito. Mas ele foi muito bom também para a estética, porque a estética cresceu, enriqueceu e se tornou uma estética científica de fato, né? Verdade, doutora. Isso realmente me encantou no Nepuga, porque vocês sempre apresentaram para gente tudo com base científica, muitos artigos. É, é muito gostoso estudar estética associada à saúde, que é a nossa área. E eu estou realmente muito satisfeita com tudo. Até porque é, nós tivemos a oportunidade de ainda cuidar da saúde das pessoas e também da, daquela saúde que é internalizada, é a autoestima, né? É a saúde até mental das pessoas, e é um feedback muito gostoso trabalhar com isso. Eu tive um cliente que ele queria fazer uma lipoenzimática, e eu sempre peço o exame, não, eu quero ver se o resultado de colesterol e triglicerídeos. Ele nem desconfiava. Ele estava pré-diabético, triglicerídeos de 600. Aí na hora a gente descarta, não, nós não vamos fazer, você vai fazer agora no um tratamento, voltado para o o nutricionista... E, e é gostoso isso, sabe? Porque a gente aprende a estética, não só estética por estética, quero ganhar o dinheiro e acabou. Não! A gente aprende a estética de cuidados mesmo com a saúde, de responsabilidade com o nosso paciente, de querer o melhor para ele. Eu acho muito legal é porque a gente consegue fazer parcerias, né? Com diversas áreas de profissionais. Eu tenho... a minha irmã é personal trainer, Tendo uma amiga que é nutricionista. Isso, e entender que a Uma psicóloga. É. E a gente junta tudo. E é, é muito, é, muito é. legal cuidar é, do indivíduo. Como é. A estética é multiprofissional. Não dá para um único profissional saber de tudo da estética. E me conta como é. você está com clínica, se atende, como que. Oi? Ainda durante o curso, eu já. Tudo que eu aprendi a Nepuga, porque a gente tem muita prática, eu já tratava de praticar em amigos, na família. E aí, quando eu formei, eu estava já com uma cartelinha de cliente que eu atendo home care até hoje. Trabalho bastante que eu amo capilar, que então eu tenho clientes assim fiéis, então assim, é um tempinho comigo no capilar. É mais capilar e corporal. Facial também gosto muito, mas ainda não entrei na estética de preenchimento ou de. Essa parte que eu quero me dedicar mais ainda antes de começar a atuar. Eu quero primeiro pegar essa mão com o corporal, melhorar o aspecto da pele, da pessoa, entendeu? Então eu trabalho com home care e também faço freelance em clínicas, que às vezes eu tenho uma amiga que ela tem uma clínica e aí ela marca para mim alguns clientes, que, que da área que ela não faz, né? Porque uhum. Ela também faz. Algumas coisas que a gente faz, mas os, os injetáveis ela deixa para mim. Uhum. E aí ela não, não entra nessa área. Aí, é assim, eu digo que a estética, para mim, é, é um hobby. A gente ganha dinheiro brincando, mas a gente se dedica, a gente trabalha. Eu digo que é brincando porque é um prazer, é um prazer muito grande. Né? A estética, ela é apaixonante. Tentar estudar e descobrir os protocolos e ver os antes e depois é fantástico. Então, por isso que eu digo que é brincando, mas ela exige da gente uma dedicação E eu, assim, costumo deixar com alguns horários da, do, do, da semana para atender, mas não me ocupa o dia todo. Eu dou conta de casa, de filho, e isso para mim é fantástico, porque eu não precisei sair de casa para trabalhar, né? Eu é continuo estando em casa, né? essa trabalhando. A independência, independência que a biomedicina a estética dá para nós biomédicos é importante, principalmente nós mulheres, né? Que temos aí Ai, três dúvida. empregos durante o dia, não é? É. É mãe, esposa, profissional, é casa, e vai somando, né? Exato. Bom. Mas que é legal. muito gostoso. Que bom, que bom ver, assim, de outra biomédica, né, que também achou... Eu também fico apaixonada por conta de, de justamente disso, a gente trabalha sem se cansar, né? Não se cansa. É. E é. se tá cansada, é um cansaço gostoso, porque você faz aquela coisa com prazer, né? Ah, sem dúvida, o feedback que a gente tem é bom demais, a gente fica muito feliz. Hoje, você já tá pós-graduada, já tá atendendo... Né? e eu sempre pergunto para as pessoas como eu poderia te ajudar, então eu quero saber como eu posso te ajudar nessa tua jornada que você está agora, nesse momento que você está agora, o que eu poderia assim, te oferecer ou fazer ou, enfim, para te ajudar neste momento doutora é... A senhora já fez tanta coisa, <risos> a, a sua instituição é uma benção, a sua vida é uma benção nas nossas vidas, né, a gente deve o que hoje, se hoje nós temos esse campo, essa área com esse reconhecimento, com o um amparo legal, foi graças à sua luta, né, a sua, aquela coisa de acreditar nesse sonho de correr atrás e que alcançou a nós todos. É, eu vou continuar fazendo os cursos do Nepuga. Eu já estou engatada aí numa ozonioterapia e vai ser de novo Nepuga, já vai estar tá me ajudando muito. Que legal! Você já está na ozônia e agora biomédico pode ser ozonoterapeuta. Então, muito assim, primeiramente... É apaixonante essa área também. Primeiramente, agradeço aí as suas palavras de verdade, porque assim, eu realmente fiz, né, tava falando mais cedo com uma outra pessoa, falando sobre propósito, eu fiz porque eu tinha um propósito, meu propósito era não deixar a biomedicina morrer, porque eu, apesar de eu já estar na estética em 2005, 2006, né, eu... Me deparei com uma realidade, naquela época de 2006, você deve se lembrar, de que muitas faculdades estavam diminuindo a, a quantidade de cursos de biomedicina dentro da faculdade e a procura pela biomedicina por é, pessoas que vinham lá do, do colegial, do ensino médio, era muito pequena. Quem queria fazer biomedicina? Ninguém queria. Uhum. Então aquilo me preocupou muito. Então o propósito número um meu era que eu não queria que a biomedicina morresse, porque eu não queria fazer parte... Ser um dinossauro de uma profissão, do tipo, ai, não existe mais biomedicina, essa daí é uma biomédica que se formou lá atrás, acabou ela, acabou essas, acabaram todos. Não queria isso, né? Então eu queria que a biomedicina continuasse. Então meu primeiro propósito, quando eu pensei em estética para a biomedicina, e eu já estava vivendo estética, que já tinha montado minha clínica, foi justamente, não quero que a biomedicina morra, a estética pode ser um fôlego para a biomedicina. E olha que fôlego foi, né? É... Nossa. Foi tudo tão espontâneo que eu fiz ali e tão assim buscando que eu ajudar as pessoas que, não sei, para mim foi algo muito simples. E eu sei que não foi simples, é algo muito simples que eu achava que era algo tão simples que tinha que acontecer. Que quando aconteceu hoje eu vejo que é aquela simplicidade toda mexeu com a vida de tanta gente, mas mexeu pro bem com a vida dessas pessoas, e eu falo, caramba, que legal, que bom que eu pude dar esse start, e hoje a classe está crescendo, hoje a classe hoje ela é composta por tantos profissionais biomédicos super bem-sucedidos, que estão aí se destacando, e eu tenho o maior orgulho de falar, olha, a maioria deles, 99% foram alunos NEPUGA, aprenderam comigo, e que bom que a gente está todo mundo junto e crescendo, e cada vez mais, né? Então, assim, agradeço o teu, as suas palavras, fico muito feliz e... Não sei se eu conseguir te, me explicar aqui, mas assim... Sim, perfeitamente. Bom, uma coisa assim tão legal ouvir isso de uma colega biomédica que tem a mesma idade que eu praticamente, que passou pelas mesmas coisas que eu lá em 92, 93, 94, 95. Quer dizer, é tão, tão bacana que eu fico feliz. Caramba, olha só, onde aquele feito atingiu pessoas que eu nem esperava que fosse atingir, que eu nem imaginava que fosse, que fosse hoje estar com a independência financeira por conta de tudo aquilo então realmente fico feliz e por sair muito feliz né e eu já tinha te falado isso na outra na nossa outra entrevista eu quero poder sim te ajudar de uma outra forma tá eu sei que você tá matriculada já no curso de ozônio tudo e você falou que tem um pouco de receio de fazer toxina preenchedores e tudo mais né você fala ah, não sei ainda se eu vou fazer se eu quero fazer não foi isso que você me disse Uhum. Ah, sim. Eu falei para você pensar, né, o que, que você gostaria que eu te ajudasse, então você tem duas opções, ou sei lá, né, se também se te, se te interessa, né? Tem o curso Pulga Code, que eu acho que de repente você poderia estar fazendo o curso Pulga Code, já que você já tá matriculado ah. no autônio, né? Acho que é uma coisa legal, Pulga Code é um curso que realmente eu tô fazendo com muito carinho, com muito amor, porque... A gente, faz, é, a gente faz toda uma, uma abordagem no, na área de harmonização facial do básico ao avançado e os alunos estão conseguindo fazer essa, as aplicações de casa, de, das suas clínicas tranquilamente e você já está habilitado, então você pode tranquilamente fazer, ou de repente ter a bolsa 100% do curso de terapia. Aí você que escolhe, você que decide. O que, que você prefere? Já tem que, já tem que responder? Agora, Meu Deus, agora é com você! Que Os dois cursos são fantásticos! Eu acho que eu vou querer então esse do coach do Fuga e depois eu, eu, eu, fa, eu faço a ozonioterapia e o seu, eu vou aceitar o seu do Fuga Côte. Que okay, okay. eu quero que você fique craque aí, atendendo home care, fazendo toxina e preenchimento em todo mundo aí. Você vai ter os clientes e outra, você vai. Espero que você goste, né? É, é, é difícil a gente falar né do que a gente faz, né? A gente vai. Mãe falar de filho, filho sempre é bonito, sempre é o mais gracinha, mais tudo, não é? É assim, é. pelos meus cursos, é amor de mãe. Pelos meus alunos, é. também é amor de mãe. Então, são sempre assim, os mais bonitinhos. Mas o Puga Code, ele realmente, ele tá sendo feito, né? Porque a gente tá ainda finalizando os últimos módulos. Mas ele é um curso que é para dar autonomia para vocês, de casa mesmo, aí da clínica de vocês, aprender. Vocês vão ver detalhadamente, vai aprender o passo a passo para poder ter segurança de aplicar. E ainda você tem direito a um dia de prática dentro de uma das clínicas-escolas, nossa. Então, em Brasília não tem, mas em Goiânia eu tenho, é pertinho, você pode ah, que pertinho. Goiânia, passar um dia de prática lá com a nossa RT em Goiânia, fazendo a sua a prática de toxina e preenchimento, e é do básico ao avançado, o Puga Code, então que legal. Então você acabou de ganhar aí é uma inscrição que <risos> do Pugacode Code, você já vai, o pessoal vai entrar em contato com você, para poder te falar. Ai, facilitar. que fantástico! Bom, você vai ter 100% e espero que você faça um ótimo proveito, que você tire esse medo aí de, de atender, porque simplesmente não, fico confiante, e de, me dê um feedback depois, que eu, que eu posso melhorar no curso, não, que eu quero certeza. sempre melhorar, tá? Quero estar sempre melhorando. E eu dependo desses feedbacks pra gente pra eu estar melhorando, pra gente estar melhorando aqui, então, quero... Que você curta bastante, tá bom? E adorei te curtir, Adorei mesmo. Ai, porque... Prazer, foi muito meu. <risos> muito bom mesmo, ver assim uma colega, colega mesmo, porque assim, né? Entramos na faculdade quase que no mesmo tempo, que legal, que bom. Muito Tem uns anos, bom. anos aí, uns vinte e pouquinhos anos de biomedicina, né? É verdade, Eu bom. formei bem novinha. É, eu também formei com 21. e foi, a minha idade. É, me enfermei nova também. É que naquela eu época eu entre... entrava direto, né? A gente já queria era. fazer alguma coisa para ser independente. Pelo menos comigo foi assim. Quero já... É. Que legal. Eu também. Que bom. Né? Olha, doutora, muito, muito feliz. Tanto de estar aqui conversando com a senhora nessa entrevista deliciosa. Como é, também saber que vai ser divulgado, isso traz uma visibilidade, vai ser legal. Então tudo isso aí a senhora já está dando maior força. E ainda vou ganhar o FugaCode, ah, vou sair para comemorar daqui a pouco. Vai comemorar, ah. então, quando chegar a Nepuguete aí eu quero uma foto, hein quero que você poste e me marque, hein que a é vai para casa. Pode contar com isso.